Se você demonstrar insatisfação diante de um menosprezo, vai dar ao indivíduo que perturba sua paz exatamente o que ele deseja, que é te ver desestabilizado diante de comentários nada agradáveis. Um simples sinal seu de descontentamento com isso fará com que ele continue cada vez mais com suas ações insensatas, pois ele consegue perceber o efeito que está causando em você através de suas falas. Logo, ele abaixará cada vez mais o conteúdo do que diz, fazendo com que, na mesma proporção, acarrete mais danos a você. E se chegar ao ponto de você tomar uma atitude racional frente a isso, e tirar satisfação com este, ou com qualquer outra pessoa que também esteja envolvida nisso, fim de jogo. E ele vence, dando gargalhadas por dentro, somente imaginando o quanto você caiu feito um patinho nas armadilhas que ele mesmo plantou. Enfim, é evidente que estamos tratando de uma situação delicada, onde qualquer passo em falso que der possa ser que tenha uma mina à sua espera, plantada ali, e que te causará prejuízos. Então é evidente o porquê você deve dar a devida importância a isso, tratando com seriedade e ainda sendo estratégico com as suas atitudes, para não vir se prejudicar por conta disso. Enfim, diante de uma situação que claramente tem um indivíduo tentando te prejudicar por seja lá qual for o motivo, você deve manter um estado maior de alerta se atentando para cada movimento que este fizer, pisando em ovos com esse indivíduo, e caminhando de modo suave, enquanto percebe o que está acontecendo ao seu redor, agindo com total cuidado em cada uma de suas ações, sintetizando as pretensões desse indivíduo, conseguindo assim ler as boas e também as más intenções que ele toma em suas falas e também em suas atitudes. E as ações que devem partir de você levarão em conta tudo isso levando em consideração cada crítica que se opuser contra você, mas não deixando com que isso parta para o lado pessoal. Até porque, se você quer construir uma postura respeitável, terá que escutar não só essa, mas diversas outras críticas alheias, sejam elas construtivas ou não, e ter a maturidade para lidar com cada uma delas, não sendo contaminado pelas intenções ruins que essas possam carregar. Até porque, se você se infecta, com a negatividade disso, você corre o risco de reações ruins acontecerem. E vai por mim, não é uma boa ter que lidar com o resultado disso. Logo, o segredo é nunca levar para o lado pessoal e procurar agir sempre da melhor maneira para por fim nisso. Por exemplo, imagine que tem um indivíduo que está espalhando para as pessoas ao seu redor algumas características desagradáveis sobre você, mas que você sabe muito bem que o que ele fala é uma mentira. Dizendo às pessoas que você é um indivíduo que age pelo impulso, esquentadinho e que não lida muito bem com ofensas. Bom, isso por si só, o que ele está fazendo, disseminando essas mentiras às pessoas, já seria um motivo de ofensas, não acha? Logo sabendo disso, porque seria insensato frente a isso e agiria do mesmo modo que ele descreveu, somente dando razão às falas dele, deixando-se afetar pelo modo como está sendo criticado. Enfim, não faria mais sentido contrariar essa expectativa, então logo seja educado e mesmo que venha ser confrontado com essas coisas, se faça civilizado, gentil e não demonstre insatisfação. Mesmo que esteja se sentindo aborrecido, não transpareça isso, pois desse modo, quem se prejudica é aquele que disse algo fora da realidade, pois a crítica desse indivíduo se demonstrará agora como uma mentira e as pessoas não veem isso com bons olhos. E é aí que o feitiço vira contra o feiticeiro, que a atitude mal intencionada dessa pessoa se volta contra ela mesma, no mínimo manchando com sua imagem. Por fim, se notar que as pessoas claramente têm a intenção de te prejudicar com ofensas e julgamentos, muitas vezes, sem nenhum motivo, fique quieto e não demonstre nenhuma reação por isso. Haja com racionalidade caso seja preciso tomar alguma atitude e se persistirem te atacar mesmo assim, seja educado, converse cordialmente e não caia na armadilha de agir de modo insensato como essa pessoa espera. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.